Como conciliar o seu emprego atual com a sua renda extra? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias para que você possa ter mais liberação de tempo para conciliar o seu emprego atual com a sua renda extra, a sua criação de renda extra. Acontece que a maioria das pessoas alegam que não conseguem criar um negócio alternativo, criar uma renda extra, ganhar uma grana além do emprego, porque elas não têm tempo. Só que muitas vezes, uh, se você analisar bem, o tempo ele é o mesmo para todas as pessoas. Então, por exemplo, Bill Gates, bilionário, tem centenas de empresas, ele tem tempo. Por que, que ele tem tempo e você que só tem um emprego não tem tempo para fazer isso? Muitas vezes é desperdício de tempo. Provavelmente você deve estar tá passando por alguma coisa que já aconteceu comigo, que é desperdiçar o tempo. Quanto mais tempo livre a gente tem, mais a gente desperdiça com coisas aleatórias. E isso é normal, isso acontece com todo mundo. O que vai acontecer agora é o seguinte, como você tem um objetivo que é criar sua renda extra, o que você precisa fazer é analisar os pontos negativos que você está investindo o seu tempo, que não agregam em nada, e direcionar esse tempo para a sua renda extra. Vamos lá, eu separei alguns passos aqui que vão facilitar isso. O primeiro passo é eliminar as distrações. Como assim eliminar as distrações? Eu até coloquei aqui, por exemplo, assim, vídeos aleatórios... Às vezes a gente assiste vídeos aleatórios, a gente fica perdendo tempo ali assistindo horas e horas vídeos engraçados, gatinhos fofinhos e coisas assim. Esses vídeos, tudo bem, são, são divertidos, são legais, só que eles vão te deixar mais próximo de conquistar a sua renda extra? Tem que pensar assim, se eles não vão te dar, deixar mais próximo, então não perca tempo naquele momento fazendo isso, porque hoje o seu objetivo é obter a renda extra. Então, o vídeo de gatinho animado não vai te deixar mais próximo da renda extra. Ele simplesmente vai te deixar mais distante da sua renda extra. Beleza, um outro ponto também. Filme pra relaxar. É muito comum, as pessoas trabalham o dia inteiro, chegam à noite e falam, ah, quer saber, vou relaxar, vou beber uma cerveja, vou beber um vinho, vou assistir um filmezinho aqui no Netflix. Vou assistir minha série. E aquilo ali, ó. Acontece, acontece. Uma, perde tempo de sono, acaba atrapalhando todo o ciclo de dormir, etc, etc. Fica visualizando muito uma tela antes de dormir, isso também é ruim. É um outro ponto. E acabam uh, dedicando um tempo para assistir algo que vai ficar ali. Ele pode assistir outro dia, pode assistir outro momento. Não precisa assistir nesse momento. Então, talvez assistir esse vídeo possa ser um, um dos fatores que te deixa distante de obter a sua renda extra. Entendeu? Um outro ponto que eu analisei para eliminar, seria as notificações de celular. Se você tem alguma coisa extremamente urgente que precisa do seu celular, coloque informações para os seus amigos, etc. Que Se é urgente e importante, me liga. Se não é importante, desse ponto, urgente, tipo, alguém vai morrer se você não atender o telefone, tira as notificações. Tira aquele coisinha que fica piscando. Por quê? Quando aquilo ali pisca, quando o seu celular vibra, você automaticamente quer ver aquilo. O seu cérebro quer ver. Então você deixa de fazer uma tarefa, você perde o seu foco na tarefa que você está fazendo e vai analisar o que o telefone está mostrando. E muitas vezes é simplesmente um grupo de WhatsApp mandando alguma besteira. Raramente vai ser alguma coisa importante. Quando é importante, a pessoa pode ligar. Estipula dessa forma, que você vai ganhar mais tempo também. Porque imagina, você está executando uma tarefa, o telefone vibra. Você para ali e vai olhar. Até você focar na tarefa de novo para executar, você já perdeu 10, 15, talvez meia hora. Então se você faz isso 5, 6 vezes ao dia, o seu trabalho não rende, você não é produtivo e você acaba tendo que levar trabalho pra casa, acaba tendo que trabalhar demais e no final do dia você fala, putz, eu não fiz o que eu deveria fazer, eu tô cansado e amanhã eu tenho que vir aqui de novo e tenho que fazer isso e etc, etc. Mas talvez você perdeu tempo se distraindo, beleza? Um outro ponto é rede social. Olha, a rede social é, é um problema, porque a gente abre a rede social e fica lá passando pra cima a tela e acaba perdendo muito tempo ali. É sério, se você colocar um vídeo animado na rede social e começar a ver os vídeos do lado, os relacionados, relacionados, elas já são projetadas para que você fique mais tempo nela. Então o que você precisa fazer? Tem alguns aplicativos que você bloqueia a rede social, então você pega alguns aplicativos aí que bloqueiam a rede social e eles só vão desbloquear em determinado horário. E você estipula, tal horário é o horário que eu vou abrir a rede social. Então em qualquer outro momento os aplicativos não deixam as suas redes sociais funcionarem. Então você não recebe notificação, você não consegue abrir, você não consegue ver, você... nada. Você só vai ver em determinado momento. Porque se for importante mesmo, se a pessoa tem que falar que você é importante, ela te liga. Claro, salvo os casos onde você está usando para trabalho. Mas, cá entre nós, eu uso rede social para trabalho e eu não fico na rede social. Eu entro, posto o que eu tenho que postar, comento o que eu tenho que comentar, faço o que eu tenho que fazer e saio. Eu não fico ali. Por quê? Aquilo ali rouba tempo e acaba atrapalhando no meu rendimento. Então, para você é a mesma coisa. Se você eliminar o uso de rede social nesse ponto, tipo o horário... Não estou falando para você deixar de usar para sempre. Não, estipula o horário. Isso vai te dar muito mais tempo para você chegar perto da sua renda extra. Beleza? Um outro ponto, agora, assim, um outro ponto muito relevante, é que se você está no trabalho, se você está no seu trabalho, esteja no seu trabalho não fica pensando na festa do final de semana não fica pensando no que o coleguinha do lado falou e não, esteja no seu trabalho você tem que executar tarefas, execute as tarefas porque quanto mais rápido você executar as tarefas mais liberação de tempo você vai ter em relação ao seu trabalho você vai tirar as preocupações você não vai precisar levar trabalho para casa e coisas assim vão acontecer claro, existem coisas que acontecem no meio do caminho, que são urgentes você tem que parar tudo do trabalho para resolver e tal beleza, mas por exemplo esquece aquele amigo que vem tomar um café e passa na sua mesa e fica falando ah... Mas, e aí, no final de semana, vamos fazer isso? E, pô, como é que foi o seu final de semana? Quer saber da tua vida, por quê? É interessante falar, beleza, legal, socializar, mas isso vai te atrasar em relação à sua produtividade no trabalho, que lá na frente vai te atrasar a produzir a sua renda extra, ao seu negócio, ao seu empreendimento, beleza? Então, análise dessa forma. Foque. Por quê? Se você fizer isso muito bem, se você trabalhar no seu trabalho muito bem, o que, que vai acontecer com você? Você vai ter mais liberdade para negociar no seu trabalho. E essa liberdade para negociar entra num outro ponto que eu gosto muito. Eu li isso no livro chamado Trabalho 4 Horas por Semana, que é negociar a flexibilidade. Se o seu trabalho pode ser feito de casa, você pode conversar com o seu patrão, caso você tenha um rendimento muito bom, e falar com ele, olha, vamos experimentar, estou precisando fazer algumas coisas em casa e tal. Vamos experimentar eu trabalhar um dia por semana de casa? Você conversa com ele. Porque se o seu trabalho é possível fazer isso, claro, se o seu trabalho é de atendimento, você não vai conseguir fazer. Mas se o seu trabalho é possível fazer isso em casa, você faz em casa. Você negocia. Porque se você conseguir um dia, você nesse um dia, você em quatro horas resolve todo o teu trabalho. É sério. É muito comum em quatro horas você resolver todo o teu trabalho. É porque a gente perde muito tempo no emprego e não executa as coisas que têm que ser feitas. E em casa, se você tem que executar rápido, você executa rápido e vai ter mais liberdade para executar o teu plano B, vamos dizer assim. O seu negócio, a alternativa, a sua renda extra. Beleza? Isso é um outro ponto interessante você pensar dessa forma. Tem uma coisa legal? Eu gosto de somar... Coisas que eu estou fazendo com coisas que eu preciso fazer para me agregar. Por exemplo, eu, gosto de, eu preciso caminhar, eu preciso cuidar do meu corpo, eu gosto de, de caminhar, meditar, essas coisas assim. Então, muitas vezes, eu para caminhar pela manhã, é uma atividade física, eu vou caminhar ali, etc, etc, para ativar meu corpo, mas eu coloco um podcast para escutar e aprender. Por quê? Renda extra, vamos pensar assim, renda extra, empreendedorismo, negócios, você precisa sempre estar aprendendo coisas novas. E essas coisas você pode aprender através de áudio, enquanto você está no ônibus indo para o teu trabalho, enquanto você está dirigindo indo para o teu trabalho, você pode ir aprendendo coisas assim. Claro, você tem a opção de escutar uma música, escutar um noticiário ou escutar um podcast. A escolha é sua, você vai otimizar o seu tempo para isso. Então você pode sempre estar aprendendo nesses fatos. Um outro ponto interessante, que aí entra assim, esses fatores são para eliminar ah, distrações e você passar a ter mais tempo livre, para executar o teu plano B, com esses fatores que eu falei, então qualquer coisa, se você não anotou, volta o vídeo, anota tudo, é, com esses fatores você vai ter mais tempo livre e vai conseguir executar mais coisas, mas tem um fator aqui que eu separei, que é o seguinte, eu tô, estou tô fazendo um trabalho em Portugal, numa clínica de psicologia, e eu estava entrevistando lá os psicólogos e tal, gravando os vídeos deles e etc, e claro, acabei entrando no tema. E muito interessante os assuntos falados, foi o seguinte, você precisa cuidar do seu corpo, mente e... A gente coloca alma, mas corpo, mente e alma. O que seria cuidar do seu corpo, mente e alma? Eu, eu até notei aqui, porque são coisas que eu peguei da clínica, que eles falam lá para os pacientes, eu achei isso muito interessante, e eu trago para mim também. Eu já aplico isso sem nem perceber, e agora eu analisei. Corpo, você pode fazer atividades físicas... Atividade física, ela vai liberar um monte de coisa no teu corpo, vai liberar um monte de hormônios e energia e tal, você vai ficar mais, com mais vigor e vai ter mais disposição para fazer, porque talvez você não consiga ter mais disposição uh, no seu dia a dia, justamente porque você tá parado todo dia, você tra trabalha o dia inteiro sentado, chega em casa, senta, fica vendo televisão, vai dormir, então, meu, atividade física, o que, que pode ser essa atividade física? Pode ser uma caminhada leve de 30 minutos por dia, caminhada de 30 minutos, você pega e caminha todo dia 30 minutinhos. É algo simples, mas você pode fazer. Tá? É, quem não tem 30 minutos para caminhar, desculpa, então está fazendo alguma coisa errada da vida. Tá? Beleza. Um outro ponto, você pode fazer alongamento. Nesse, nesse mesmo período, você caminhou e alongou. Pronto, você já resolveu duas coisas de uma, uma vez só. Corpo, essa é a área do corpo. Um outro ponto relacionado ao corpo é a alimentação. Olha, a alimentação ela é fundamental para que você tenha mais disposição no seu dia a dia. Muitas vezes a gente só está olhando os macronutrientes. Você tem que procurar um, um nutricionista para te orientar claramente, tá? Mas a gente sempre olha lá, ah tô comendo carboidrato, proteína e gorduras. A gente só olha isso. Mas e os micronutrientes? O que, que são micronutrientes? As vitaminas, os minerais que você precisa consumir. Será que você está consumindo isso? Ou não? Se você não estiver consumindo, será que você precisa suplementar? Então assim, eu aconselho que você procure um especialista para fazer os testes e tal. Faz os exames de sangue lá, descobre se você está precisando e... Melhor esse, esse lado, por quê? Exemplo, se você tem é, deficiência de vitamina B12, você fica meio sonolento, você fica meio triste, é, tem, tem muitos estudos, você pesquisa aí. Você, fica, você pode desenvolver quadros meio depressivos e coisas assim, sem disposição. Vitamina D, você fica mole, você quer ficar deitado e tal, tem um monte de problemas. Eu, eu só falei de duas. Só falei de duas. Se você não pega sol e se você não consome é, proteína animal e coisas assim, ou não tem suplementação de vitamina B12, provavelmente você deve enfrentar coisas assim e nem sabe. E acha só que é a rotina. Mas na verdade é a deficiência de nutrientes no seu corpo. Entendeu? Então procura um profissional, você vai ver que isso ajuda demais. Eu utilizo um polivitamínico. Eu utilizo um polivitamínico que me ajuda a ter mais concentração. Outro ponto de suplementação que eu utilizo também Eu utilizo suplementos que melhoram a minha, as minhas conexões neurais Eu gosto muito de ômega 3 e tal Mas sempre procure um profissional para te orientar sobre isso, beleza? E outro ponto de, de alimentação que você pode usar para o teu corpo Que vai te ajudar demais, demais a ter mais clareza É beber água Beba muita água, beba muita água Os carboidratos simples você pode eliminar, por exemplo, doce Começa a cortar essas coisas e beba muita água Isso vai te ajudar muito depois, mais do que isso, você tem que procurar um especialista, porque eu não sou um profissional da área para te falar exatamente isso, mas eu digo que eu bebo 3, 4 litros de água diariamente, eu, consumo, eu não consumo doces diariamente, não consumo refinados e coisas assim. E isso tem me ajudado bastante. E suplemento com vitaminas e coisas assim que também tem me ajudado bastante. É coisas que eu faço, e isso melhora muito a, a cognição para que você possa executar as suas, as suas tarefas do dia a dia e tenha mais clareza para o seu plano B, beleza? Não só o seu emprego, mas o seu plano B. Beleza. Um outro ponto é a questão da, da mente e alma. Se você tem uma religião, é interessante você se conectar com a parte religiosa que você está, tá? Mas não ficar ficcionado lá dentro. É, se você não segue uma religião, tranquilo também, não tem nenhum problema eu gosto muito de uma questão chamada meditação não tem a ver com religião tá? depois você pesquisa, isso é mais relacionado a você controlar a sua respiração e se conectar com você mesmo, sério meditação é simplesmente o ato de, de respirar conseguir fazer com que o oxigênio entre melhor no teu organismo, etc, etc e você se conectar com você mesmo, livre de distrações meditação é um negócio que ajuda bastante a você ter mais clareza e, e foco na hora de executar Beleza? É um outro pontinho, um hackzinho rápido E uma coisa que eu gosto muito É me conectar com a natureza Por quê? Quando eu falo conectar com a natureza Pare, pare e olhe o mar se você, se você mora perto da praia, dá uma olhada no mar Senta ali um dia E, e um horário que você possa E fica olhando as ondas baterem Você vai ver que aquilo ali é mágico, te dá uma energia Ou senta embaixo de uma árvore e fica olhando como que ela é Entende? Isso vai te ajudar. Claro, muitas vezes na rotina, dia a dia, correria e tal, você não faz isso. Eu sei, eu entendo. É, não sei se você é de uma cidade grande ou se você é do interior. Mas assim, você pode começar a criar hábitos de contemplar essas coisas. Em vez de ir no shopping, vai a um parque. Cria esses hábitos, tá bom? É, essas são algumas sacadas, são algumas sacadas para que você tenha mais liberdade. Por quê? Se você cuida do seu eu e você libera as distrações, você passa a ter mais tempo para dedicar a coisas que te levem a algum ponto. Nesse caso a gente está falando de renda extra, mas se você por acaso quisesse aprender um outro idioma e aplicar essas mesmas ideias, você ia ter mais tempo para aprender um outro idioma. Se você por acaso quisesse ter mais tempo com seus filhos, também daria para fazer. Então analise que isso são estratégias para o seu dia a dia. Eu não sou coach para ficar falando para você o que deve ser feito e fazendo perguntinhas e etc. Mas simplesmente se pergunte, você está vivendo a sua vida? ou você está simplesmente coexistindo. É muito comum as pessoas trabalham isso. E tem um último hack que eu esqueci de falar na parte de corpo, mente e alma, que, é, que vai te valorizar muito. Comece a dormir. Comece a dormir. Isso mesmo. Larga o seu celular, faltando mais ou menos umas duas horas para você dormir, larga o seu celular, larga a tela, larga o computador, larga essas coisas, vai ler um livro, sei lá, faz alguma coisa, vai escrever, faça alguma coisa que te desconecte, se você se desconectar da tecnologia nesse momento e dormir, na hora que você for dormir, sua mente vai estar tá mais desacelerada. E você vai dormir muito bem. Claro, mantenha tudo escuro, apague as luzes e tal para produção de melatonina. Tem estudos que comprovam isso, procura saber, vale a pena demais. Mas dormir bem vai te ajudar, porque no dia seguinte você vai acordar bem, você vai ter mais disposição e você vai executar muito mais as coisas. São vários fatores, vários fatores. Se eu vou falar de hackzinhos aqui, tem muita coisa que você pode incorporar no seu dia a dia que vai ajudar muito. Por exemplo, antes de dormir, beber um pouco de água. Quando acordar, beber um copo de água para ativar o seu organismo. Fazer um alongamento ao acordar. Abrir as janelas e cortinas ao acordar para poder entrar a luz e você mostrar para o seu corpo que você está acordado. Tem muitas coisas que você pode fazer. Mas simplesmente comece com o básico. Comece simplesmente cortando as distrações. Depois que um tempo você vai colocando mais hacks e melhorando o seu dia-a-dia. Dia. Isso vai fazer com que você tenha mais tempo livre. E hoje, o que você precisa para poder ter mais tranquilidade na sua vida é desacelerar esse fluxo louco de consumismo, comprar as coisas e etc, etc, trabalhar muito para comprar coisas e etc, etc. Desacelerar, parar de ficar preso em mídias sociais e coisas assim, parar desse ponto, começar a focar mais em coisas que te deem resultado. Tá? e cuidar da sua mente e do seu corpo vai fazer com que você tenha mais disposição para fazer tudo isso, tá bom? Então, esse foi uma, um vídeo rápido rápido não, não, acabei demorando esse foi um vídeo um pouco demorado mas com alguns hacks, algumas sacadas todas elas que eu falei pra vocês, eu aplico no meu dia a dia, tá? Todas elas eu aplico no meu dia a dia e muito mais é, hábito de leitura e coisas assim porque a nossa evolução é constante e quanto mais você cuida do seu eu, melhor você vai estar para poder desenvolver Renda extra, negócios, etc, etc, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu te ajudo. Uh, se você não anotou as dicas, as sacadas, volta e anota. Por quê? Tem então, um detalhe muito importante. Quando, você, quando a gente anota, a gente fixa muito mais. Então, essas sacadas, você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa fazendo aos poucos. Elimina uma coisa, elimina outra, analisa. Por quê? Se o seu objetivo é ter renda extra, você precisa primeiro... Acabar com as distrações. Quando você acabar com as distrações, você vai ter tempo para desenvolver a sua renda extra. Tempo para desenvolver qualquer coisa, na verdade. Tempo para estar com a família e etc. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.